Levanta, vai, a mão, é, levanta, mano, a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Hoje vai te E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Cê sabe que agora é até revolto, pois cê entrou em BO Vou te dizer uma fita, olha só Esse daqui é o Sansão, só que eu já te explico qual que é a fita Cê sabe porque aqui agora mano não é potente É Sansão fica azul porque não é homem na minha frente Só que calma mano, aqui cê não me imite É tipo tinha azul minhas ideias sem limite Isso daí aqui cê não acompanha Sabe que cê tenta, mas aqui você apanha porque, meu mano, eu já comparo Etinho é, é vivo, claro, porque eu te bato E aqui eu nem esparo Mano, Você tenta comigo, mas esse é o mérito Eu sinto uma operadora na rua, sanção sem crédito É a mão pra cima, assim, ó pô, pô, pô, pô. Aí sem habilidade, minha rima não tem crédito, mas ela tem credibilidade. É diferente, essa aqui é minha palavra. Coisa que você não tem, por isso você não vai bem. Disse que você é te na moral. Olhando pra você, eu percebi que sua rima não tem sinal. Aê, então. A procurar, entende mano que isso aqui eu venho me expressar E a minha rima é duradoura Ela não é de internet, mas ela é operadora E faz uma cirurgia nessa sua cara Entende mano, até repara E com você eu me envolvo E se eu arrumar BO não tem problema Eu sou homem, eu resolvo Uou Uou Uou Uou Uou Uou, Uou. Uou. Aí, satisfação chegar aqui em Piracicaba. Ele trombou suas ars, decorada dele acaba. É isso que dá não ser improvisador e querer copiar o iude do camelô. Ah, mas aqui pra você não tem Playstation entende, mano? Que eu faço você sair de eixo. Aí você quer vir falar? De claro, de vive, de, de de operadora, de celular. Aí pra você não vai dar boi, tá vendo a primeira fase, da segunda não vai. Dá um tchau, não oi. E aqui você Força. Olha só pra mim, moleque. Você não é homem, também não é chave, porque eu uso Juliette. É isso. Só ele. Me mata ele. Me mata ele. Me mata ele. Não é sinal por isso aqui que você apanhou Quando cê tombra o gafão na rua, ativa aqui o sinalizador Então cê sabe mano, já morreu Até porque cê tenta até comigo, mas cê sabe cê perdeu Sabe por que mano, aqui cê é atrasado É internet e eu te mato, cê liga um contato de cado. Aê, né 402 só no lamento É rime punchline grátis 0800 Cê sabe que cê tenta na verdade E o dia é jogo da vida, cê perdeu aqui é realidade Morou? Cê tenta mano é peguei, é Caiu na bruxa, cê perdeu, então passe a vez. Aê, Já oh! esse cara não fica bonito nem com a roleta da Jequiti. Oh! Oh! Oh! Por votos unânimes de todo mundo, vamos que vamos no terceiro round. Vem, o acabou pra cima, DJ! Boa! Oh, Boa! Oh. Uh, uh, uh, uh, uh, e uh, uh um vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai, vai matar? Vai morrer ou vai matar? Faz o que vocês querem ver! Faz o que vocês querem ver! Sangue! Aí! aí. Eu tive azar nessa roleta, tá, camarada. Passou a vez. Pro Graflon, e ele não fez nada. Não fez nada, pode pá. Só que isso é batalha de rima, então você pode roletar. Não fala de Jequiti porque você some mais rápido do que o comercial aqui, mano. E isso aqui é SBT Isso aqui é rime, cuidado onde você vai se meter. Você quer falar aqui que é tipo roleta? E agora eu vou te explicando, mano. Glaflow é tipo coleta. Sabe por que mano? Aqui você vai correr. É tipo roleta russa, a bala caiu, vai morrer. Morou? ainda cê dá esse papo. Você quer falar? De Jequiti, só que aqui eu me destaco Sabe aqui que cê manda mal Não tô fazendo nada, então pra você é só um comercial Aê mano, ó que ladainha Roleta russa de arma de feijão Só que nem feijão ele tinha Aê, cê quer falar o que? O vacilão Roleta russa com arma de bicho e feijão É uma de feijão, seu animal Que que cê tá fazendo aqui, cê é feijão Sempre eu sou legal Aê, meu mano, aqui no desenterro, Te comparo com a feijão, pois na batalha leva ferro Vacilão, o que que ele tá falando? Sua rima é feijão Aê mano, não começa a querer falar Rima cê não tem, então começa a articular Sabe por que que cê tenta, mas na minha frente pipoca? É tipo feijão, te mato com fogo carioca morou Cê sabe? Um deixo pra depois Ganha desse cara é simples, igual um feijão com arroz Não, não, não